Duas correntinhas na próxima argolinha, um ponto baixo, duas correntinhas, e aqui na próxima argolinha, um ponto baixo, uma, duas, três, quatro correntinhas, aqui no ponto alto, um ponto alto, uma correntinha, então, aqui nessa parte, eu vou fazer assim: tá: um ponto alto para cada ponto separado de uma correntinha. Uma correntinha no ponto seguinte, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto aqui, e agora é só repetir a mesma coisa, tá? Aqui ó, então, aqui carreira seis: uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas: vou vir aqui no ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas de separação. E no ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, em cima do ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, em cima do ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto, em cima do ponto alto, ok. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, aqui na argolinha, um ponto baixo, duas correntinhas, aqui na argolinha, um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, e aqui eu vou repetir novamente: um ponto alto em cima do ponto alto, separado de duas correntinhas, tá? é só seguir fazendo assim então aqui carreira 7 eu vou começar aqui no espaço Então vou fazer um ponto baixíssimo tá uma duas três correntinhas e aqui nesse mesmo espaço mais dois pontos altos ok aqui no espaço seguinte um ponto alto 2 Três pontos altos no próximo espaço: mais três pontos altos aqui. Dois e três no próximo espaço: mais três pontos altos. Dois e três no próximo espaço: mais três pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas aqui na argolinha. Um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Eu venho aqui no espaço e vou repetir novamente três pontos altos em cada espaço, ok. Então, aqui é a carreira 8 vou fazer bem devagar para vocês entenderem. Tá, primeiro eu faço duas correntinhas aqui no ponto seguinte, um ponto alto sem terminar, e aqui no seguinte, um ponto alto sem terminar e arremato. Tá uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Agora eu vou trabalhar dessa forma: vou dar duas laçadas. E vou trabalhar aqui o grupinho de três pontos altos, tá? Desse espaço aqui, ok? Então, aqui no primeiro ponto, introduz a agulha e tiro uma laçadinha lá, tá? Vou dar uma laçada e vou tirar dois e deixo aqui na agulha. Então, aqui eu fiquei com três laçadinhas. Dou uma laçada, venho no ponto seguinte e puxo a laçadinha lá, tá? Dou uma laçada e tiro dois. Vou fazer isso novamente. Dou uma laçada no ponto seguinte, puxo uma laçadinha lá, dou uma laçada e tiro dois, ok? Então aqui, se eu contar, eu tenho cinco laçadinhas na agulha. Dou uma laçada e vou arrematar três aqui, ó, ok? E fico com três na agulha. Agora dou uma laçada, arremato dois, dou uma laçada e arremato dois, tá? Aqui é como se fosse um ponto alto, ok? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu vou fazer novamente: uma, duas laçadas. Aqui no ponto seguinte, dou uma laçada e puxo lá, laçadinha. Dou uma laçada, tiro dois, uma laçada no ponto seguinte, puxo uma laçadinha. Dou uma laçada, tiro dois. Ok? Uma laçada no ponto seguinte, puxo uma laçadinha lá atrás, dou uma laçada e tiro dois. Ficando assim com cinco laçadinhas na agulha. Dou uma laçada e vou arrematar três. Ó, um, dois três tá, fiquei com três na agulha e aqui eu faço como se fosse o um ponto alto: arremato dois e arremato dois, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, e aqui eu vou repetir novamente. Então, duas laçadas no primeiro ponto, puxo uma laçadinha lá e arremato dois, aqui é como se fosse um ponto alto sem terminar, tá? Dou uma laçada no ponto seguinte, tiro. E arremato dois, dou uma laçada no ponto seguinte, tiro aqui e arremato dois agora eu vou arrematar 3 2 e 2 uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, e vou fazer isso novamente aqui no próximo grupinho. Então, aqui eu tiro dois, tomo laçada, tiro dois, tomo laçada e tiro dois. Tiro 3, tiro 2 e tiro 2, ok? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. De separação, vou dar duas lançadas. Vem aqui no próximo grupinho, tá? E vou fazer a mesma coisa. Tiro 2, no ponto seguinte, aqui ó. Tiro 2, no ponto seguinte, tiro 2. Arremato 3, arremato 2 e arremato 2, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou fazer só mais uma vez aqui para vocês: ó, arremato 2, dou uma laçada, arremato 2, dou uma laçada e arremato 2, arremato 3, arremato 2 e arremato 2, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. tá então todas as vezes que eu terminar de fazer aqui os grupinhos eu faço sete correntinhas de separação ok então aqui para terminar eu faço uma duas três correntinhas duas laçadas. aqui eu vou contar uma duas aqui na terceira correntinha eu faço um ponto alto duplo esse ponto ele é intercalado tá mas é a mesma coisa Ok, só vai ter uma pequena modificação que eu vou explicar agora para vocês. Então, aqui eu vou começar fazendo as três correntinhas aqui nesse mesmo lugar, mais dois pontos altos: uma, duas, três correntinhas aqui nessa primeira argolinha. Eu vou fazer apenas um ponto baixo, ok. Uma, duas correntinhas na próxima argolinha, um ponto baixo. Duas correntinhas aqui na mesma, um ponto baixo. Duas correntinhas na próxima argolinha, um ponto baixo. Duas correntinhas aqui na mesma, um ponto baixo. Duas correntinhas e aqui na última, apenas um ponto baixo. Então, aqui no começo e no final apenas um ponto baixo tá uma duas três correntinhas aqui se você quiser pegar assim por baixo você pode pegar mas para o ponto não ficar correndo eu vou aqui ó um, dois, três, aqui na quarta correntinha vou fazer três pontos altos tá uma duas três correntinhas e aqui eu vou repetir novamente então na primeira e na última eu faço apenas um ponto baixo como eu fiz aqui tá e é assim que você vai seguir fazendo desta carreira em diante eu achei esse ponto perfeito para fazer uma sainha e usar como saída de praia espero que vocês tenham gostado e até a próxima obrigada beijos tchau